Acidente ocorrido agora aqui na esquina da rua F1, setor F, de Alta Floresta. Estamos acompanhando uma, uma colisão. Colisão de dois, dois veículos, ou que parece. Uma senhora com a criança na cadeirinha ainda, sendo retirada do carro. Tem outra criança dentro do veículo. As pessoas estão colaborando aqui para ajudar a tirar. Ajuda a empurrar, gente! Nós estamos registrando aqui, ao vivo para vocês, Mato Grosso ao vivo. Neste exato momento, duas crianças. O senhor parece que estava envolvido, ele estava machucado. O senhor estava envolvido? O senhor, o senhor estava no carro? Estava dirigindo. Ah, é? O senhor, o senhor colidiu com quem? Ela bateu em Ah, o senhor estava do que? Ah, no outro veículo ali. Ela estava atravessando aqui. Certo, certo. O senhor, o senhor já, chamara, já chamaram o SAMU já chamaram Não. É importante o senhor dar uma, uma olhada nisso daí. Bom, aquele ali é um dos envolvidos, o senhor que estava dirigindo. O outro veículo nós vamos conferir aqui para vocês. Parece que foi esse, mas não está apresentando nada, nenhum estrago. Ah não, tá aqui ó. Esse é o outro veículo que foi abalroado aí pela, pela aquele.. Por aquele. É um veículo gol. Por aquele outro carro. Veículo de pequeno porte. Ao que tudo indica, nada de ferimentos graves, apenas a... um susto, e as partes já retiraram os veículos do local e devem resolver entre si mesma a questão. São dois veículos Gol, dois que... Acabaram sendo seu, seu, é, é, Se envolvendo no acidente um aqui Qualquer coisa traremos mais notícias para vocês Logo mais <risos>